E guerreiros e guerreiras soldado aqui Novamente trazendo para vocês Mais um vídeo E o vídeo de hoje é roletando Na nova caixa flor de sakura Então vem que vem Vem neném, eu não vou enrolar Já vou começar, que eu tô boneco também E Vamos que vamos Primeiramente, muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado por estarem Presentes aqui no canal Por estar assistindo os vídeos isso é muito importante, é muito importante o seu comentário, é muito importante a sua curtida E é muito importante também o seu apoio né, porque sem o seu apoio a gente fica desmotivado, não é mesmo? Porque o jogo tá complicado, mas mudando de assunto, essas caixas foram as caixas que chegou nessa primeira atualização do mês de... Nós estamos em que? Nós tá em, tá em junho ou julho mano? Eu não lembro nós tá em julho. Nós tá em julho. como eu mal. Nós estamos em julho. E é a primeira de julho. Ver essa caixa aí que contém. AK-98. Sakura? É Sakura? É primavera? É primavera? É sa... O nome é Sakura, mas é primavera. Enfim, aK-98 primavera. AK-47 primavera. Tem também. a... O Machado Primavera e a Deserte Primavera. E é claro que o nosso objetivo aqui é pegar quem? Quem, meu parceiro? Quem? A Kar e a Kar, não é mesmo? Porque vocês sabem que o boneco, ele manja. Mentira! Na cara. Vocês sabem que eu gosto muito da Sniper Kar. Ela, pra mim, é, um, é uma... Ela não é tão forte, mas é uma é um Sniper, né? Muito rápido. Eu particularmente gosto bastante de jogar com ela De vez em quando eu arrisco algumas partidinhas na Ranked Mas enfim, nosso, nosso objetivo é ganhar a K e a Kar Depois, se a gente conseguir ganhar elas Aí a gente vai à captura do kit, né? Que seria a pistola e o machado Mas vamos lá, vamos parar de Vrodorios, vem que vem eu tô errado, eu comecei já errado. Eu comecei errado porque eu nem comecei. Eu tô no fogo cruzado. Quem tá maluco? O fogo eu vou me queimar. Aqui, ó. Vamos no agulhas. Vem que vem. Vem neném. Vem as caixas. Ó, agulhas é punk. Agulhas é punk. Ó. Fica vendo. Ó, ó, ó. Agulhas é na primeira. Pum. Eita! Do lado. Vem, do lado, do lado, do lado, de lá, Jogando, do lado de cá. É assim. Olha, vem neném, vem que tem, lembrando para vocês gente, que zp é rápido, fácil, cai na hora, sem demora, sem complicação, o link vai estar aqui na descrição, o nosso parceiro e aí amigo Zé Loco, o Zé Loco que vende cash para todo tipo de jogo, Crossfire, Free Fire, Zula, PubLit, Pub da Steam. Cara, qualquer jogo aí que você jogue, precisa de cash, o Zé vende. Volarante, né? Tem um Volarante aí agora. Então, qualquer tipo de cash que você precisar, o Zé ele vende. Ele é revendedor oficial da Air Prepag. Então, se eu estou falando, é porque é de confiança, é de qualidade. E além de você comprar lá com o Zé, você concorre a prêmios, tá? Você tem chance de concorrer. A sorteios no fim de semana, no fim do mês, tá? Então, é bem bacana, sem falar com o atendimento e o respeito é nota mil de um profissional de família. então tá Vamos lá! Tô ficando. Já, cara, já foi 50. Eu falei para um caramba e já foram 50. Já foram 50 e até agora o pai não viu nem a cara. Nada, nada. Nada. Never. Number. É! Eita, tô ficando com medo. Ah, Rapaz, É. Realmente, as caixas do do Mercado Negro tá. tá punk, tá punk. Tá punk. Tá difícil, mas é agora, ó. É agora, ó. Caramba, já foi 21, hein. Já foi, ó, já foi 60 caixas, meu parceiro. Ó, a cara, pelo menos. A cara do boneco. A cara que não pode faltar. A cara. A cara. Vem. Vem. Vem, neném. vi que eu tô chorando também. Olha, só fim lado, essa bexiga. Vem, pati. Pô, tá de sacanagem. Se eu não ganhar, o povo não roleta porra. Ajuda aí, meu. Ajuda nós aí, né, E aí? Eita. Não é possível. Essas caixas tá vazias. Não é possível. Não é possível, o que está acontecendo? Cadê? Cadê? Rapaz, estou ficando com medo! Uh, a é segredo! Ganhei o machado, mas tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Tá, tá bom, beleza! Ganhei o machado, mas vamos lá! Vem que vem! Vem neném! Vem a cara e AK car que o boneco não tem! É, vem! Tá vazia, não. Pelo menos tem machado dentro da caixa. Vem, dedê, dedê, vem! Olha! E agora, hein? É aqui, ó. O macete é esse aqui, ó. Ó, ó. Eita! Tô ficando com medo. Eita! Aqui não vem nada. Ei, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, Olha! Olha. Ó. Bancante. vem que eu tô neném, vem que eu tô boneco também. Ó, oh. yeah. realmente, realmente tá difícil, tá difícil. Pode ajudar nós aí, vou, vou, vou levar 22 a tomate, tomate aqui já foram 90 caixas meu pacote. No 90 caixas e never nada nada nada, nada da da cara e da caixa chegaram tô ficando com medo ó oh, aqui sempre dá bom ó oh, Fica espia ó oh, vem que vem ó oh. ó oh! confia pô confia confia cara confia ah, tem que vir tem que vir tem que vir tem que vir pelo menos, a, pelo menos a cara ou a cara, qualquer das duas já ajuda, meu já ajuda, já ajuda, já ajuda, já ajuda. Não precisa nem, agora ficou complicado, agora ficou punk, mas vamos lá, ó. Oh. Pensou? Já pensou? Você pegou o macete? Quando encher a barrinha você vai ter que jogar bolisticamente. Eu, eu, eu, eu tinha esquecido desse macete, eu tinha esquecido, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Onde estou ficando o boneco. Deus, Deus não lembra, Deus não sabe de nada. Vem, Patiro vem. Vem que só falta você, cara. Vem a Car98. Vem, vem, neném. Vem que vai ser o kit do boneco jogar ranking ranked. Vem. Vem, vem, vem. Vem. Então, vem. <risos> Eita. Eita. Olha. Eita, lá ela, lá ela, ela. Mano, foram 110 caixas. Vamos lá. Vem que vem. Vem neném. Vem a cara que o boneco não tem. Eita, caramba. Caramba. Ó. É agora, hein. É agora, hein. Ó. Uh! Não deu. <risos> não deu. Não deu. Não é toda hora, né? Não, não, vou colocar 15 aqui no automático Pra dar aquela mano bugada No mercado negro Vamos lá, partiu Eita, caramba no pé de mora Vamos Vamos Vamos Eita Vem Vem neném Vem a cara e a cara Que o boneco não tem Tô ficando com medo! Aí é, meu, meu segredo! Com a cara, a carzinha, cara! Eu quero a cara, a cara! Vou fechar o kitzinho! No finalzinho vai vir o um machado, fica vendo! É sempre assim! É sempre assim, ó! Eita! Tá por aqui o danado, ó! ó a carzinha tá por aqui, ó! Tô sentindo que ela vai sair aqui, ó. ó! ó. Ela vai sair pancante aqui, ó. E agora, cara? Vem que vem. Vem, neném. Vem a cara que o boneco não tem. Tô ficando com medo. Urubu, 14 automáticos. Vem que vem. Vem, neném. Vem a arma que o boneco não tem. Ó. E agora? Tudo errado, vambora. Caiu a fita sujou. Opa, tirou, opa, tirou. Oh, alô, alô. Aê. Aqui, aqui, aqui, ó. Puf. Aqui, vem aqui. Se aqui vem aqui, tá então aqui, vem aqui. Olha, se aqui vem aqui, tá então aqui, vem aqui. Se aqui vem aqui de novo, aqui vem aqui, vem ali. Se aqui vem aqui, vem aqui, vem ali. Fome! Ri mesmo hoje! Cheira, pe... Cheira Cheira. Cheira ferida. Cheira Pedro. Não, tem que pegar a carne. Eu tenho que pegar essa carne é que eu gasto todos os meus EP. Vamos lá. Vou tentar pegar a carne aqui. A carne é questão de honra, velho. A carne é questão de honra. Vou, vou usar a vale caixa. Vou usar a vale caixa. Vou usar. Vou estender esse vídeo. Vou usar minhas táticas miseráveis e boneco o o eixo. Porque tem que vir. Tem que vir. Ó. Oh. Pocote. Olha. Tá danado. Tá danado. Tá boneco também. Ó. Oh. Vou gastar só 12 tiques. Eita, vou gastar até 30 aqui. Se não vir, urubu. Se vir... Bem, se não vir, não tá bem também não, mas tá bom. Tá bom o cacete, eu queria ganhar a cara e a cara. Ô oh, meu, como assim? Pra tiro, eita! Ah, tem que vir, tem que vir, pô. só a cara, véio. só a cara, qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas, eu não ligo, não ligo. velho Ó, oh, não ligo, não ligo, não, não. não. Punk. realmente tá difícil agora é mais difícil controlar o vício tô ficando com medo o meu tique do veio. vou de olhar é. Então é isso rapaziada, muito obrigado por ter assistido Se você roletou, comenta aqui, eu roletei 500 Eu roletei 10, eu roletei 5 Eu usei 10 valetiques e ganhei Comenta aqui se você pegou a cara ou AK car. Comenta aqui, nesse seu um comentário, tamo junto Fiquem todos com Deus, um abraço e lembre-se porque é ser gamer E roletar nessa flor de saco, essa flor é uma guerra Fui!